Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer este porta-óculos toco de tecido. Dentro tem uma separação onde pode colocar os óculos da leitura e os óculos de sol e fecha com uma molinha. É muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto. E se não está inscrito, convido a inscrever e ativar o sininho que está aqui ao meu lado. Porque todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação. E ficam a parte dos meus tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam no seu Vamos a crescer canal. Para fazer passo o porta-óculos duplo, é necessário este molde. Eu vou explicar como eu fiz o molde. É muito simples. Vocês pegam numa folha. A três uma caneta, um lápis e uma régua e vou medir numa lateral 23 centímetros e meio. aqui embaixo 19 centímetros 19 cm. Aqui 23 e meio também 23 e meio. Este espaço aqui tem que ser 19. cima dos 23 e meio vou medir 3 centímetros para dentro. 3 cm para cima eu vou medir 12 cm, 12 cm da terminação dos 12. Vou medir 15 cm, 15 cm dos 15 cm para baixo. Vou medir um cm, um cm, um. Centímetro e agora deste canto aqui de cima, dos 23 vou medir 5 centímetros e meio. 5 centímetros e meio. Onde eu fiz agora os 5,5, vou a esta ponta e vou unir aqui a este de um centímetro. Com a ajuda da régua, vou unir. Que também tem que medir 12 centímetros. E o molde é este. É muito fácil de fazer. Que é igual a este que eu tinha feito. Tenho que cortar pela marcação. Vai ficar assim. Os seguintes materiais são. Tecido exterior. tem que cortar exatamente como ao é molde. Tecido exterior com manta R1. A minha já está agregada ao tecido exterior. E também o forro, exatamente igual. Cortam pela marcação do molde, tanto um como o outro. Alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas e o furador. Alfinetes, tesoura, ferro de engomar e máquina de costura. Vou então começar a juntar os dois tecidos direito com direito. Finetar por todo. Vou à máquina de costura e vou cozer por todo, deixando ficar aqui nesta parte de cima uma abertura para poder virar, mais ou menos uns 3 dedos. Já está cocido por todo, deixei ficar esta abertura para poder virar. Cortar os cantos aqui, este cantinho, este também. Aqui no meio vou dar aqui um golpe, antes de chegar à costura. Também vou cortar este canto, este, este, este também. E aqui vou dar também um golpe. Agora vou virar. Vou passar a ferro e meter a abertura para dentro. Já passei a ferro a abertura para dentro vou novamente à máquina de costura e vou cozer aqui na beirinha para poder fechar a abertura de cima também esta parte mais curta já cozi aqui esta parte e esta aqui também este é o tecido exterior vou virar e vai ficar virado para cima o tecido do forro que fica também na parte de cima que eu cozi agora. Esta palinha. Vou incliná-la aqui para dentro. Assim. Pela dobrinha. E esta vou fechar também para o lado direito. Ficando assim. Vou apanhar aqui umas molinhas. Vou novamente à máquina de costura. Vou iniciar aqui rematando. Continuo por aqui. E termino aqui também rematando. Já cozi, por dentro vai ficar assim. Vou marcar com a alfinete aqui do lado. Vou abrir. Dar também os outros. Agora já posso tirar este. Portanto, aqui o um meio, é onde eu vou colocar o tanto de pressão. Vou furar aqui. Já coloquei o botão de pressão. Fica assim. Agora posso colocar aqui os óculos de sol e os óculos de leitura. E é só apertar. Com uma separação entre os óculos. Espero que tenha gostado e não se esqueça de clicar em gosto. Muito obrigada por ter assistido e até breve. Beijinhos!